Boa tarde, boa tarde, galera, tudo bom? Todo mundo está me ouvindo direito aí, tudo certinho? Tá, é, vamos lá. Hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre o que é uma Design Sprint, né? E como, você, como eu posso ajudar vocês a facilitar a Design Sprint de vocês. É, não é um bicho de sete cabeças. É, vocês vão ver que tem pequenos passos que nós podemos seguir e que dá tranquilamente para qualquer pessoa isso é sem exceção. Qualquer pessoa pode rodar uma Design Sprint. Beleza? Bom, mas deixa eu começar me apresentando, né? Não sei se tem alguém aqui que já me conhece. Meu nome é Fernando Alves, é... sou carioca. Ninguém aqui tem raiva de ninguém do Rio, não, né? Bom, se senão... não, brincadeira. é brincadeira. Tenho mais ou menos 10 anos de experiência. Comecei no Design Gráfico, passei pela web e até onde eu cheguei agora, nesse mundinho de UX designer, onde nós tentamos melhorar um pouquinho a vida das pessoas. Né? Atualmente, eu sou UX designer na AS IS Digital, isso aqui é um pedacinho do bando de loucos que existem, dentro dessa empresa, mas que passo a passo nós tentamos mudar a vida das pessoas com inovação. Falando um pouquinho da IES, e vou falar mais um pouquinho dela mais pra frente, é, atualmente, nós trabalhamos com três segmentos bem fortes lá, que é o segmento automotivo, o de seguros e o de bancos, né? Esses são alguns dos nossos clientes, mas sem se aprofundar muito, mais pra frente eu vou falar um pouquinho mais da ES. Beleza, mas o que é essa tal Design Sprint? É, alguém aqui já tem noção, já leu alguma coisa, já leu aquele livro, aquele livro azul que fala sobre Design Sprint? Alguém aqui só levanta a mão, se alguém tem noção. Tá, beleza. Então, não tem problema. Vamos passar passo a passo com vocês. Talvez alguns assuntos sejam repetitivos, porque você já deve ter visto algo por aí. Mas é bom que a gente alinhe todo mundo, para que todo mundo saia daqui com possibilidade de aplicar o Design Sprint. Tá, eu vou falar é uma definição mais rasa, né? O que é uma Design Sprint? Design Sprint é uma metodologia para desenvolver uma hipótese, prototipar uma ideia e testá-la rapidamente com o mínimo de investimento possível, em um ambiente tão real quanto possível, de forma colaborativa e com tempo restrito. Essa frase ela não é minha, ela é de um Design Sprinter chamado Richard Jesus. Ele tem certificado do Google e mais de 50 Design Sprints aplicados no Brasil. Bom, aonde surgiu o Design Sprint? Essa técnica foi criada pelo Jake Knapp. É, ele era, ele trabalhava no Google, né? E ele ficava muito frustrado que quando ele ficava, na, quando ele fazia as sessões de brainstorm, é, ele conseguia gerar boas ideias, só que essas ideias não iam para frente. Elas ficavam somente em ideias. Então ele começou a desenvolver, ele começou a desenvolver essa metodologia para que efetivamente ele conseguisse ter uma ideia e testar essa ideia, para ver se ela realmente é válida ou não. Tá. Quais são os benefícios de uma Design Sprint? Nós conseguimos esboçar ideias de forma colaborativa. Vocês vão ver um pouco mais para frente, que numa Design Sprint, nós temos pessoas de diversas áreas. E, mais uma vez, não são só designers. Nós temos desenvolvedores, nós temos diretores executivos, nós temos uma equipe multidisciplinar, literalmente. Inova gastando menos tempo e dinheiro. Isso aqui, para quem tem dificuldade de tentar aplicar uma Design Sprint na sua empresa, para quem tem vontade, isso aqui é um dos melhores argumentos para vocês falarem com o chefe de vocês. Vai gastar menos dinheiro e a gente vai conseguir testar essa solução e validar se ela realmente é válida, que ela vai trazer sucesso para a gente ou não. Bom, foca no que é mais importante. Porque as empresas, as startups, em geral, nós temos diversos problemas. Então, numa Design Sprint, nós selecionamos um único problema, tentamos atacá-lo e resolver da melhor maneira possível. É eficiente. É, vocês vão ver que com passo a passo, vocês vão ver que com toda certeza, essa Sprint ou ela vai falhar ou ela vai ter sucesso. A falha, nesse momento, também é uma coisa muito boa. Porque economiza muito mais dinheiro e tempo. Bom... São de dois a cinco dias para validar essa ideia. Esse, esse pedaço de tempo é meio controverso. Porque eu já tive contato com pessoas que conseguiram rodar uma design sprint em um dia. Oh, conseguiram gerar, é, rodar uma design sprint em um dia. Eu realmente gostaria de ter tido mais oportunidade de ver realmente rodando uma design sprint num dia. O que é muito complicado. Vocês vão ver que são passos. Que fica difícil você rodar isso em dois dias, quanto mais em um. Bom, nós temos a oportunidade numa Design Sprint de fazer testes efetivos com usuários. E aí, nesse momento, nós não precisamos criar é, aquele protótipo no celular como se fosse uma aplicação real. Com um protótipo simples, navegável, a gente já consegue validar essas ideias. Fale sucesso são pontos positivos, como eu mencionei já com você anteriormente. Se eu for começar a falar quais são os pontos positivos de uma Design Sprint aqui, a gente vai ficar um bom tempo falando sobre isso. Tá. Quando usar e quando não usar uma Design Sprint. Isso é bem importante. Tá. Quando usar? Quando eu preciso mapear e entender uma situação. Isso é bem simples. Quando eu preciso criar ou refinar alguma ideia ou conceito. Se eu não tenho certeza se aquilo vai ser real, se vai se concretizar, se é uma coisa boa para o meu usuário ou para a minha empresa, eu preciso testar de alguma forma. E aí nós podemos gerar dentro de uma Design Sprint outras ideias, gerando efetivamente oportunidades de negócio para a nossa empresa. Esse também aqui é um outro ponto bom para levar para os seus superiores. Gerando oportunidades de negócios, numa única Design Sprint, a sua empresa pode ter features novas numa aplicação, numa parte, numa etapa de serviço, ou até numa, numa área web que ninguém nunca tinha imaginado dentro da empresa. Quando não usar uma Design Sprint, quando já é definido o problema, eu já tenho um problema, já tenho uma solução, se eu já tenho uma ponta e outra, eu não preciso rodar uma Design Sprint, vai ser tempo jogado fora. Se o escopo for muito amplo, se a gente tem uma aplicação que tenta abraçar o mundo, a design sprint ela não vai funcionar desculpa a design sprint ela não vai funcionar porque a gente precisa atacar um único problema por vez beleza se a gente pegar esse scope e dividir em partes é ok da gente utilizar uma design sprint mas tentar abraçar o mundo com uma única design sprint não vai dar certo tá e quando não há conhecimento suficiente sobre o assunto se as pessoas que estão envolvidas numa design sprint não têm conhecimento não faz sentido eu tentar iniciar uma coisa que eu não tenho conhecimento nenhum. Vale mais a gente perder um tempinho, perder não, ganhar um tempo, estudando sobre o assunto, conhecendo mais a fundo o negócio, para a partir daí a gente rodar uma Design Sprint. Beleza, então basicamente nós temos o cenário antigo de algumas empresas. As empresas idealizavam é, uma situação, construíam, lançavam e aprendiam. Eu costumo dizer que em alguns casos as empresas não aprendiam, elas apanhavam, porque a partir do momento que você lança sem validar uma ideia, é, sua nota na loja já foi, foi, já foi de ralo, algumas funcionalidades podem não ser aquilo que os usuários esperam ou precisam, então tem uma série de fatores que podem fazer com que as empresas não alcancem sucesso. É, exceções acontecem? Acontecem. Tá? Mas no cenário de hoje, como a gente, quando a gente propõe uma Design Sprint, a gente primeiro idealiza e depois a gente aprende. E isso sem ter um esforço tão grande assim. Então, esse ciclo aqui é muito importante para depois a gente construir, lançar e aprender mais ainda com os feedbacks dos usuários. Tá. Mas efetivamente, o que é uma Design Sprint? A Design Sprint é uma metodologia, metodologia de cinco etapas, em nenhum momento aqui eu estou falando que são de cinco dias, não agora, mas é uma metodologia de cinco etapas, onde nós entendemos um problema, desenhamos uma solução para esse problema, decidimos que desenho, que solução nós vamos levar para frente para poder testar, prototipamos essa solução e testamos efetivamente com o usuário lá na parte final. Ok? Bom, eu gosto de, usar, de utilizar esse gráfico aqui que fica uma, uma forma mais lúdica para poder passar. Para quem vocês vão explicar como rodar uma Design Sprint, né? Primeiro, nessas pontas soltas aqui, nós temos diversos problemas, diversas ideias, coisas que estão surgindo na nossa cabeça. Até que nós chegamos nessa primeira etapa aqui. É a etapa que nós temos um, digamos, uma bagunça, mas é uma bagunça organizada, onde nós estamos entendendo, desenhando e decidindo o que fazer. Então, nós não seguimos um processo linear. É literalmente uma bagunça, onde nós vamos até um outro ponto, esse ponto não deu certo, nós voltamos no início e assim vai. Essa etapa um pouco mais sinuosa é quando a gente já consegue ter uma definição do, do, que, do que proceder, né? Do que Prototipar e nós temos caminhos. Nós começamos a trilhar caminhos. E a última etapa são os feedbacks dos usuários. É quando efetivamente a gente tem retorno desses usuários para ver se nossa ideia está válida ou não. Beleza. Mas eu acho que agora é hora de tentar ajudar vocês a facilitar o que é na design sprint. Eu já mostrei um pouquinho do conceito para vocês e agora vou meio que mostrar um passo a passo de como vocês podem facilitar o Design Sprint na empresa de vocês. Beleza. Tá. Uma Design Sprint, para ela ser bem sucedida, não é somente aplicar uma Design Sprint. A gente pode dividir ela em três partes. A primeira etapa é planejar uma Design Sprint. A segunda etapa é efetivamente aplicar. E a última etapa é documentar. A etapa de planejar, eu costumo fazer de uma a duas semanas antes da Design Sprint acontecer. Tá. O que, que a gente precisa planejar numa Design Sprint? Ter alinhado os objetivos daquela Sprint. Ou seja, por mais que a demanda chega do comercial para a gente, e a gente já tem uma validação, é, no nosso caso, da IS da nossa líder de design, a gente já tem uma avaliação que aquela empresa realmente precisa de uma design sprint. Você, que vai facilitar essa design sprint, precisa ter o mesmo pensamento e o mesmo alinhamento com o líder do projeto, com o cliente. Então, reuniões de alinhamento para saber se realmente aquele, é, qual é o objetivo do, do cliente, ela é essencial. A segunda etapa, é a, a segunda parte do planejamento, é ter uma lista de participantes. Quantas pessoas vão participar dessa design sprint? Elas vão dizer se eu vou precisar de um facilitador, de dois facilitadores, se eu vou precisar de três pessoas, para poder ajudar a facilitar essa design sprint. Essa lista de participantes, a gente precisa ter é, qual é a função dessa pessoa, é, se a pessoa tem alguma restrição alimentar. Vocês vão saber um pouquinho mais para frente por que, perguntar se ela tem restrição alimentar ou não. Se for possível, saia da base do cliente. É, tentem fazer a locação de uma sala de um coworking ou qualquer outro local. Porque quando você está dentro de uma Design Sprint, eu preciso dar de 100% da sua atenção. E se você está dentro da empresa, é muito fácil acessar esse, essa pessoa que está lá dentro. Então, isso assim, é, é muito importante. Se possível, saia do cliente. A gente já teve situações de aplicar Design Sprint, que a gente estava dentro da casa do cliente e teve alguns momentos que chegava a ser chato, que as pessoas entrando e saindo e isso desconcentra. Tentar definir o rango, não sei se é um termo aqui de Brasília para lanche, comida, comes e bebes. É muito importante que vocês tenham dentro do orçamento de uma Design Sprint um pedacinho reservado para o lanche da manhã e para o lanche da tarde. Principalmente para o lanche da tarde, porque depois do almoço as pessoas voltam pesadas, com sono, e então o processo pode ficar um pouco moroso. Então se você tem aquele break com, com chocolate ou café, dá um up bem legal no seu Design Sprint. Preparar a agenda da Sprint. Isso é uma coisa que eu faço, eu sou muito metódico, então eu costumo botar passo a passo, minuto a minuto, que eu vou fazer uma design sprint, inclusive para as áreas de erro, caso aconteça alguma coisa de errado, eu tenho uns minutinhos de folga para que eu consiga pensar ou reprogramar a sprint. E preparar sua apresentação, junto com a parte lá de preparar sua agenda. Oi? É uma corrida. Tá. Para começar a sprint o que nós precisamos fazer no dia de um a dois facilitadores isso vai depender da quantidade de pessoas com que vai estar com você né o ideal é que seja dois você facilitando uma pessoa te ajudando a documentar alguma coisa um tomador de decisão isso é muito importante as decisões mais pesadas aquelas que são mais complicadas não vão ser os participantes da design sprint que vão fazer e sim uma pessoa responsável e que entende bem do negócio ela pode seguir a decisão de, da, dos demais? Pode. Mas como ela está mais alinhada com o negócio, com o objetivo, ela pode discordar das pessoas e falar, não, para o objetivo da minha sprint é melhor a gente atacar isso aqui. Uma sala reservada, já comentei um pouco mais atrás. Disponibilidade total para, das pessoas para os dias da sprint. É, a gente está aplicando um modelo um pouquinho diferente da design sprint, não é aquela com cinco dias co, é, corridos. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho mais o que seria essa disponibilidade. Canetas com pontas grossas. Isso também é muito importante. Não pode ser caneta com ponta fina, caneta bic e tudo mais. A gente precisa que seja canetinha com ponta grossa. Na metade do primeiro dia vocês vão entender o que é caneta de, com ponta grossa. Flip chart Não precisa ser no cavalete, pode ser solto. Né? Você pode ter aquelas, aquelas folhas soltas de flip chart para você poder pregar na parede. E fita crepe. Uma coisa que é muito importante. Post-it. Isso aqui, sem mendigarinha para poder utilizar post porque a gente vai utilizar bastante. Beleza, então vamos lá. Vamos começar a aplicar a nossa design sprint. Chegou o dia. A primeira etapa, que é aquilo que eu conversei com vocês lá no início, é entender. Nós precisamos ter a certeza que todo mundo está alinhado com tudo que acontece ao redor da empresa. Se nós tivermos pessoas de áreas diferentes... Pode acontecer que aconteçam coisas no atendimento que o pessoal do administrativo não faça a mínima ideia que aconteça. Então, tipo, ter pessoas multidisciplinares no mesmo cenário faz com que todo mundo fique alinhado com a mesma ideia. Bom, eu vou utilizar novamente esse, esse gráfico para vocês. É com vocês. Lá no início, eu disse que a gente faz uma maneira um pouco diferente de como aplicar Design Sprint, não somente em cinco dias. A gente pede para que as pessoas estejam disponíveis para estar com a gente nessas três primeiras etapas. Definir, desenhar e decidir. Essas três primeiras etapas são cruciais. As outras duas etapas, a gente pode ter um representante do cliente junto com a gente, mas não faz muito sentido, porque a gente está bloqueando a agenda daquela pessoa e hoje em dia é muito difícil você manter um grupo de pessoas dentro de uma sala durante cinco dias. São cinco dias dessas pessoas que ela não está trabalhando efetivamente na função dela. E ela está tentando fazer uma outra função. Beleza. Para começar uma Design Sprint, é, a gente pede para o tomador de decisões ou para o gerente de projetos da, da, da empresa, para quem a gente está aplicando a Design Sprint, fazer uma pequena, uma pequena apresentação sobre nós e o que nós vamos fazer ali. Uma segunda etapa é faça você a sua apresentação. Mais ou menos como eu fiz aqui. Na verdade, é a mesma apresentação, inclusive eu utilizo a mesma piada do carioca, tá? Então, já é uma, um, um passo para vocês terem, terem cuidado e seguir aí também. Peça para os participantes se apresentarem, e aí é apresentação simples. Por basta que vocês tenham já o nome de cada participante, é, é bom que vocês saibam o nome de cada um e a função de cada um, né? Mas aí você tem agora o registro já do rosto da pessoa. Bom, e aí você começa a explicar as regras do jogo. É, varia de design sprint para design sprint mas o básico de uma regra é sem computador e sem celular como eu formei um pouquinho há um tempinho atrás eu preciso de 100% do foco dessas pessoas então com o celular é muito fácil do chefe te achar pelo notebook é muito fácil de você sair e responder responder alguma pergunta no slack responder algum e mail então Nesse primeiro dia, nessa primeira etapa, eu preciso que as pessoas fiquem sem celular e sem computador. Vai ter momento para as pessoas poderem pegar o celular, responder e-mails e tudo mais. Mas, nos momentos específicos, eu preciso que, nós precisamos que fique sem. Tá. Seja franco com todo mundo. Comece apresentando a agenda do dia. Isso aqui é a primeira etapa de uma Design Sprint. Parece muita coisa e realmente é. Para mim, é o dia mais cansativo. É o dia que as pessoas começam a ter uma ideia dos problemas que a, gente, que a empresa está passando. Então, a gente começa com um quebra-gelo. É, durante a apresentação, eu não vou dizer o momento específico que vocês têm que fazer um break, vocês têm que fazer um almoço. Isso aí vai de acordo com a agenda de cada um. Mas tem quebra-gelo, break, objetivo sprint questions, proto-personas, enfim. Quem quiser tirar foto, Fique à vontade. Tá, a primeira etapa. Eu costumo, nas minhas ap apresentações, ser um pouquinho mais engraçadinho, não sei se deu para perceber muito, né? Mas o quebra-gelo é um momento muito importante que, onde vocês vão saber se vocês realmente vão poder ser engraçadinhos na apresentação de vocês ou se vocês vão ter que pegar uma pegada mais formal, mais séria. Mas sempre tentando ser amigável com todas as pessoas da Design Sprint. Bom, Aqui tem dois modelos, tá? Duas verdades uma mentira, que é bem legal, quando pessoas não se conhecem, você conhece um pouquinho mais daquela pessoa, né? Mais uma vez, a gente começa a nivelar o um nível de conhecimento com todos, começando pela personalidade de cada uma, ou isso me leva a... Onde a pessoa tem que começar a escrever uma história, escreve um objeto no papel, imagina uma história e passa esse papel para a pessoa do lado. A pessoa do lado tem que continuar essa história com o objeto que ela escreveu no papel. Bom, isso aí é bem rapidinho. 10 minutinhos a gente consegue fazer essa, esse quebra-gelo. Tá. Agora é o momento de alinhar os objetivos e as sprint questions. O que, que nós vamos precisar responder para que a nossa sprint tenha um sucesso. Feita aquelas reuniões de alinhamento lá no início, é, tentem alinhar com todo mundo da, da, que está presente dentro de uma design sprint se realmente o objetivo é aqueles que eles também acham que a empresa tem de problema. Então, a gente deixa todo mundo alinhado. Se a empresa realmente tem aquele problema, é, é normal que as pessoas também achem isso. Caso aconteça alguma divergência desse problema, nós vamos fazer um levantamento das informações e vamos perguntar ao tomador de decisões se realmente esse é o problema que precisamos atacar ou se o problema é que as pessoas que estão dentro, dentro da Design Sprint estão relatando. Feito isso, nós fazemos uma dinâmica que é o viajante do tempo. Nós perguntamos para as pessoas... É, para as pessoas, o que faria com que a sua aplicação, o seu serviço, a sua página web tivesse sucesso daqui a seis meses, daqui a um ano? Elas vão falar um monte de coisas. A nossa função como facilitador é tentar condensar isso numa única resposta e tentar transformar ela, ela numa pergunta. Nesse caso específico, ah, como um exemplo hipotético, as pessoas sempre falam, nah, a gente precisa facilitar o dia a dia dos nossos usuários. Eles não têm acesso a determinadas áreas. E a gente pega essas informações e transforma numa, numa pergunta. Como facilitar o dia a dia do usuário? A mesma coisa, a gente precisa fazer com o um lado negativo. O que faria com que a nossa aplicação, serviço ou página web tivesse, é, não tivesse sucesso daqui a seis meses e daqui a um ano? Vai ser a mesma coisa. Eles vão trazer um monte de informações. Nesse exemplo aqui específico, é, eles me informaram que é que não teriam sucesso se a gente não informasse os usuários das coisas que eles precisam fazer uma design sprint transformando isso numa pergunta como levar mais informações aos usuários beleza após essa etapa a ah, esse momento aqui de das sprint questions e objetivos o ideal é que vocês peguem uma folha branca escrevam esses objetivos e colhem na parede a todo momento é, os usuários vão precisar ver se os, obje os objetivos que a gente vai fazer nos próximos dias estão atendendo a isso aqui. Essa etapa é uma etapa que pode ser pulada, de acordo com o nível da, da, e com os dias que vocês têm disponível para poder fazer uma Design Sprint, que é criar a Proto Persona. É, agora, não sei quem teve na, na palestra aqui há pouco tempo, no workshop de, de UX, nós fizemos algo parecido. Então, é coisa bem simples, de vida as pessoas de 5 a 6 no grupo e peça para eles criarem quem, são aquele, quem é aquele usuário que vocês querem atender. Pode ser mais de um, tá? Então é bem simples, nós temos um nome, temos dores e necessidades, demografia e complementos e a parte de potenciais soluções para aqueles problemas que estão sendo relatados lá no início. Depois dessa etapa, nós temos a, a, a criação da mapa, do mapa do jornal do usuário. Aqui nós temos dois exemplos, onde nós temos três nós temos três usuários lá em cima e os caminhos que esses usuários vão percorrer. Algumas vezes vão até se entrelaçar. E aqui nós temos um caminho com é, um único usuário com vários caminhos. É, essa etapa nós podemos tanto fazer esse mapa da jornada do usuário como um mapa de empatia. São dois tipos de mapas diferentes, mas os dois funcionam. Eu já fiz os dois e não vi diferença nenhuma. Mas esse Preferencialmente, é o que eu mais gosto de usar. Bom, depois disso aqui... Beleza. Depois dessa etapa, nós temos... Isso aqui, geralmente, já é na parte da tarde. Nós temos a conversa com os especialistas e o método How Might ou Como Poderíamos. É na, na metodologia original, esses métodos, essas duas etapas são feitas separadas. Eu, particularmente, gosto de fazê-las juntas eu gosto que trazer os especialistas para dentro da sala, se eles já não estiverem na sala, e eu começo a fazer o papel de repórter. É... Só que esse papel eu não faço sozinho. Eu divido com as outras pessoas da Sprint. Então, eu inicio, como eu já tenho uma lista de pessoas que já estão, que já estão presentes na, na Design Sprint, eu começo a fazer perguntas pontuais. Por que, que a sua empresa não faz tal coisa? Por que, que isso não funciona para os usuários? E assim vai. E o papel... De quem está ao redor é pegar as respostas que esses especialistas vão ter e trans transformá-las em perguntas. Aqui é um exemplo: é uma pessoa falou para mim, ah, eu não, é, os usuários têm problema porque as consultas deles não aparecem na agenda dele. Isso já gera um insight. Como linkar a agenda do, do usuário numa aplicação? E assim vai. Como melhorar o acesso dos usuários às lojas físicas através pelo meu, por meio do aplicativo? Como avisar que a senha do usuário chegou através do aplicativo. Esses são problemas que são levantados e que as pessoas também com, com, começam a perguntar e levantar esses insights. No final dessa, dessa etapa, a gente vai ter uma parede recheada de post-its. E realmente, são muitos insights gerados nesse momento. E aí, após esse momento, a gente tem que fazer o Affinity Map, que é juntar as ideias que são similares, que têm assuntos relacionados ou colar um post no outro que tem a mesma pergunta. Acontece demais de ter o mesmo post com a mesma pergunta, apenas com palavras diferentes. Bom, feita essa etapa aqui, chegou a primeira etapa bem importante do dia, que é a etapa da votação, onde cada usuário vai receber de 3 a 5 votos, cada pessoa, cada participante da design sprint vai receber de 3 a 5 votos e votar naquele de que ele acha mais importante para poder atacar aqueles, aqueles problemas que nós relatamos lá no início. O tomador de decisões vai fazer a análise desses votos e vai ver se o que as pessoas estão votando está alinhado com os problemas do negócio. Ele pode simplesmente discordar e votar numa outra opção que não tem nada a ver ou que ninguém tenha votado. Isso aí é o papel dele, tá? Inclusive, já aconteceu comigo, de um tomador de decisões, ele votar numa coisa completamente diferente que ninguém tinha nem olhado. Mas, ele é o responsável por guiar e por dizer o que vai ser feito ou não. Nesse caso aqui, o tomador de decisões votou na opção que todo mundo tinha votado em maior quantidade. Tá. No final do dia, depois que nós fizemos o, o Affinity Map, vocês vão, ter clara, vocês vão ver claramente que o objetivo que as pessoas votaram vai ser uma dessas duas perguntas aqui ó, que aqueles objetivos que elas, elas voltaram vai ser a resposta de uma dessas duas perguntas e cabe a nós facilitadores ver se realmente aquilo que eles selecionaram lá vai responder essa pergunta e vai fazer com que o objetivo lá dos clientes seja alcançado. Isso vai ser claro no final do dia. Bom, depois dessa etapa nós vamos ter um bocado de postiste agrupado e isso aqui é uma, é uma etapa bem legal, onde nós geramos oportunidades de negócio para os nossos é, clientes. Não necessariamente a gente vai atacar isso aqui dentro da Design Sprint, mas nós vamos priorizar o que vai ter mais impacto dentro da nossa aplicação e o que vai ter menos impacto. Mais uma vez, papelzão na parede, faz uma linha, sinal de mais, sinal de menos, e a gente começa a empilhar essas, é, esses insights que os participantes da Design Sprint tiveram. Isso aqui é bem legal para que quando o budget seja curto ou que o usuário não queira mais investir, isso aqui é nosso papel também como gerador de negócio, né? Mostrar, ó, nós temos tudo isso aqui que a gente pode gerar de oportunidade para a empresa de vocês. E aí entra questões comerciais, aí é um outro universo. Beleza. Terminou isso aí, está acabando a primeira etapa. É, nós precisamos passar um dever de casa para os usuários, que é para eles procurarem aplicações que, seja, que tenha um elemento que eles achem interessante dentro do universo que eles estão trabalhando. Pode ser aplicativo, página web, enfim. São coisas que eles precisam procurar. É literalmente TV de casa para que eles continuem conectados com a Design Sprint. E aí nós passamos um alinhamento geral de tudo que foi feito desde o início da primeira etapa até o final. E aí acabou o dia para a gente. Mas não para a gente, facilitador. Acabou o dia para os participantes. Esse aqui é o momento onde nós vamos pegar aquela persona que foi desenhada lá no início, transformá-la numa coisa mais tangível, com uma imagem, com um gráfico mais diagramado. Pegar a jornada do usuário que foi desenhada lá no início, transformá-la numa jornada maior e correr atrás de impressão para no dia seguinte, isso já está tudo pronto para a gente começar a próxima etapa da Design Sprint. Beleza. Segunda etapa, desenhar para mim que tem um background de, da parte gráfica, é a melhor parte, mas, como eu só estou ali como facilitador, eu só fico acompanhando as ideias. Começamos novamente com uma agenda do dia, parece um pouquinho menor, mas ela é um pouquinho mais extensa. Fazemos uma parte de lembrete, para lembrar de tudo que aconteceu no dia anterior, fazemos a análise das tarefas de casa, de break, análise competitiva e assim vai. Tá. Relevar é preciso e a apresentação do dever de casa. É, como eu informei para vocês, nós vamos passar uma, fazer uma apanhado de tudo o que aconteceu e fazer a apresentação do dever de casa. Isso aí é dois, três minutos para cada pessoa traga é, as aplicações que eles, tiver, que eles pesquisaram em casa e faça uma simples apresentação do que, que eles acharam mais interessante, do qual componente que era legal ou não. E aí, chega a etapa da análise competitiva. Nesse momento, a gente libera o uso de celular, computador para todo mundo. Porque é o um momento que eles vão ficar pesquisando na internet e vão nos ajudar a trazer mais insumos de quem são os nossos competidores. E aí, chegou a parte da tarde, a parte de desenhar. Que, para mim, é a melhor parte. Essa etapa é dividida em quatro momentos. O primeiro momento a gente dá tempo para esses participantes fazerem uma varredura sobre aqueles post-its que eles mesmos escreveram. E aí é bem simples, é né? olhar, ver qual é a ideia que mais está chamando a atenção deles e fazer anotações simples, até então a gente não está desenhando, são só anotações. A segunda etapa é dar mais um tempinho para eles começarem a escrever, pô, isso aqui seria legal se fosse um componente, num, se fosse um, uma modalzinha, uma caixinha que abrisse assim. É só para eles poderem começar a tangibilizar as ideias, de, as, as ideias deles, né? Mais uma vez. Nesse momento, a gente não está desenhando. A gente começa a desenhar nessa terceira etapa aqui. Alguém já fez essa, essa prática de Crazy eight Bom, Crazy eight você pega esse papel, divide ele em oito pedaços e faz a mesma ideia, o mesmo desenho, de oito maneiras diferentes. Tudo isso em um minuto para cada desenho. E aí, cabe a você ter o feeling de olhar, de perceber se é, esse Crazy eight vai ser feito com um fluxo completo ou de uma única tela. Isso fica a, ca a cargo de vocês. E a última etapa é você fazer o sketch daquela solução, literalmente. É pegar aquela ideia e fazer ela mais simples, né? bem desenhadinha tal, e tudo mais. Você pode fazer uma brincadeira com ele e falar, no momento do sketch eu quero que vocês façam isso aqui. Ó. Eles vão ficar bem assustados porque a maioria não vai ter background de desenho, mas depois fala, não, é brincadeira, eu quero que vocês façam isso aqui quadradinho, bolinha, aquele bonequinho de palito e um textinho do lado é muito mais importante que um desenho bem elaborado. Tá, de dicas importantes o que eu posso passar é, tenha sempre, sempre acompanhe ali, por mais que isso seja é, somente com eles, seja o momento deles, é, fique sempre ali do lado para que vocês possam dar algumas soluções para eles, um exemplo, ah, eu não sei como fazer uma modal, é, modal é aquela janelinha que abre por cima da tela, tá gente? Então, você pega o post-it e coloca por cima, que ele serve como solução modal. E outras coisas que vocês vão percebendo durante o caminho. Bom, acabou mais um dia. É um momento de alinhamento de gerais. E, mais uma vez, não acaba para a gente. A gente precisa fazer documentação de tudo aquilo que nós é, vivemos durante aquele dia ali. E preparar algumas coisas para o dia seguinte. Uma coisa muito importante. Quando eles fizeram o sketch, é, o rabisco de cada etapa, peçam para eles não assinarem. Não identificarem quem fez o que. Vai ser um desenho solto e ninguém vai saber quem fez o que. A terceira etapa é uma etapa mais tranquila, em termos. É uma etapa de decisão. É o momento que a gente vai voltar é efetivamente o que vai ser feito. A agenda é essa. É, poucos passos. E aí nós temos uma metodologia que chama-se Museu do Louvre. Vamos pegar todos aqueles desenhos, espalhar pela parede. E aí todo mundo vai analisar os desenhos em silêncio. Ninguém vai falar nada e nem se identificar, identificar quem fez tal desenho. A segunda etapa é fazer uma marcação com um post-it para ver se alguém teve, tem alguma dúvida sobre determinada área ou não, para ser perguntado em um momento, um momento posterior. Nesse momento, a gente vai pedir que eles façam a intenção de votos. Que ele, a gente vai distribuir três votos para cada participante e vamos pedir para que eles coloquem lá é a intenção da área que ele achou mais interessante. Isso sem saber efetivamente o que é aquele rabisco ou não, aquele desenho. Né? Bom, logo após essa parte da votação, nós como facilitadores vamos passar desenho por o desenho e falar em voz alta o que, que nós achamos que aquele desenho representa. Nesse momento, vamos pedir para o criador, revele-se, né? que a gente consiga juntar criador e criatura, e, e pergunta se está tudo ok, Será realmente isso que eu interpretei, que o desenho está tá, tá querendo passar. Né? Após essa etapa, é a decisão final. É o momento que a gente vai dar um único voto para cada pessoa e eles vão votar todos de uma vez só, para não enviesar, ah, esse desenho é melhor, tudo mais, todos de uma vez só, qual é a decisão que eles vão querer prototipar. Mais uma vez, o tomador de decisões, ele pode ou não concordar com o resto das pessoas, fica a cargo dele. Nesses casos aqui, geralmente, o tomador de decisões segue a, o voto da maioria. A última etapa desse, desse primeiro dia é a mais simples, onde nós vamos criar um storyboard. São de 9 a 15 passos, onde nós vamos criar uma história com aqueles elementos lá que nós desenhamos, que as pessoas votaram como melhor, para poder contar, contar uma historinha e nos facilitar a aplicar os testes no último dia. Uh, se for necessário, podemos recortar a área que foi mais votada e completar com desenhos. Aí não tem problema. Tá, fazemos o alinhamento geral e montamos o roteiro de teste. Uma coisa muito importante que eu esqueci de mencionar é que no primeiro dia, tente alinhar com o decisor ou o gerente de projeto, de 5 a 7 pessoas para poderem fazer o teste no último dia. Tentar levantar essas pessoas montar o roteiro de teste, né, já falei, e agora sim, nesse momento a gente consegue descansar, porque no próximo dia é uma etapa de prototipação e a gente pode fazer parte dessa documentação no dia seguinte. Aliás, esse dia é um dia muito esperado, nesse momento de descanso. Tá, o quarto dia é prototipar. Não sei se todos aqui têm background de, de desenho, mas é uma etapa mais tranquila. Nesse momento aqui, nós preferimos lá na IES que o cliente não esteja com a gente, é o momento que nós vamos utilizar o nosso background e toda aquela enxurrada de informações para transformar isso em algo gráfico. Bom, um ponto de alerta é não cair em armadilhas. Faça somente aquilo que foi desenhado no storyboard para que você consiga testar. Um dia é pouco demais para você poder fazer a, a, essa prototipação. Eu já caí nessa, nessa armadilha, fui tentar prototipar em alta, com outros exemplos, né, com outros fluxos e acabei me estrepando, que eu levei dois, três dias para terminar uma coisa que era para ser feita em um único dia. Faça pequenas rodadas de teste com o seu time, o time da sua empresa, ou até mesmo com pessoas que estão próximas. Tente validar se aquele protótipo está realmente funcional e está funcionando. E teste seu protótipo, muitas vezes, porque não pode falhar quando a gente estiver fazendo o teste com o um usuário. A última etapa é a famosa teste. É o famoso teste, né? Bom, e aí são coisas bem simples. Vocês têm diversos tipos, diversas metodologias de teste com o usuário aí pela internet. O que eu posso trazer de recomendação é cinco usuários, já bastam, não precisa de nada mais disso. Tente é, fazer o teste numa sala separada dos demais. Não deixe o usuário no meio de todo mundo, caso quem queira participar, isso acaba coagindo, deixando a pessoa nervosa. Grave tudo e só anote depois, senão o usuário vai pensar que quem está sendo testado é ele e essas anotações na frente do usuário causam um, um, um certo estranhismo, o próprio usuário. É, lembrar que aquele protótipo é o protótipo que está sendo testado e não o usuário. Que, como o protótipo ele é limitado, algumas coisas podem sair do, do, do, do trilho. No dia do teste, deixe o usuário à vontade. Contextualize ele do que está sendo feito. É, a ferramenta de protótipo ela tem algumas limitações. Ela não é uma aplicação real. Então, algumas coisas não podem funcionar. É, durante o processo, fale com ele para ele tentar pensar em voz alta e dizer qual a etapa que ele está seguindo ali. E avise que tudo será gravado, peça autorização, e que isso só vai ser utilizado pela equipe que está fazendo a Design Sprint. Bom, a parte de documentar, ela ocorre junto à etapa da Design Sprint. Então, só que aí é a nossa hora como facilitador de brilhar. É a hora que a gente vai preparar uma apresentação com tudo que ocorreu durante a Design Sprint, mostrar o resultado desses testes para ver se efetivamente aquele teste teve sucesso ou não, mostrar as oportunidades que podem ser obtidas com um backlog priorizado, aquele mapa de priorização que nós fizemos lá no início, e recolher o feedback de toda a equipe e do líder de projeto. Uma coisa muito importante, se a ideia for validada com sucesso, é ótimo. É sinal que tudo aquilo que nós fizemos, a gente pode já começar a construir e ter ganhos maiores. Mas se ela falhar, é melhor ainda, pois a empresa aprendeu, economizou tempo e dinheiro. Bom, e basicamente é isso, queria agradecer a atenção de todos. É, como eu disse lá no início, nós somos da, da AIS, né, trabalhamos com vários segmentos, com inovação, trazendo esse pouco de agilidade. Então, quem quiser, estamos com diversas vagas abertas para design, desenvolvimento, big data e assim vai. Esse QR Code aqui vai te levar direto para a nossa área de vagas. E agora está aberto a perguntas, quem quiser fazer, tá à vontade. Tá, ela... ela me perguntou aqui em geral quantas pessoas participam. Nós recomendamos. Você vai lá. Oi. Bom, nós recomendamos de 6 a 10 pessoas para cada facilitador. O um único facilitador pode fazer uma design sprint, só que fica muito oneroso para gente. Então, tipo, você ter a atenção de todo mundo, tentar gravar tudo, documentar, é complicado. O ideal é que mais de oito pessoas, você tenha pelo menos duas pessoas te ajudando a facilitar. Mais alguém? Alguma pergunta? Em que, em que parte do processo de negócio entra Design Sprint? Do processo de negócio? Bom, geralmente quando você tem uma ideia e você não sabe se essa ideia vai dar certo. Então, se você tem uma etapa, antes de você começar a construção, é importante que você valide, de alguma forma, aquela ideia. Então, é nessa etapa que se você tem, tem, não tem a certeza se ela realmente é válida ou não, se o que você está tendo uma ideia é realmente o que os usuários precisam, se você não tem certeza disso, esse é o momento que você pode rodar uma Design Sprint. Não só uma redesign Design Sprint, porque você tem outros tipos de metodologias, mas Design Sprint é a que efetivamente dá mais certo. É que não... Oi? É, eu achei muito a metodologia parecida com o Scrum, é, eu estou entendendo que assim, é parecida, mas assim, é para etapas semelhantes. Essa aí é para elaboração, levantamento de, de dados, do que vai ser proposto, eu posso depois que dessa etapa da Design Sprint, é, implementar com o Scrum? Sim, nós temos dois momentos diferentes, isso há um tempo atrás até gerou certa confusão né, da IES, ah, é. nós temos dois momentos, nós temos uma Design Sprint, e Sprint de Design. Sprint de Design geralmente antecedem as sprints de desenvolvimento, construção e tudo mais. Mas o que você gera numa Design Sprint, realmente gera insumo para que nós conseguimos dar continuidade a criar as telas, exportar os assets, é, fazer toda a prototipação e passar essas telas para os desenvolvedores. Né? Mas assim, ela vem antes da... não, não tem como rodar ao mesmo tempo. Porque para você começar a rodar uma sprint de desenvolvimento junto com os devs, eles precisam saber o que, que é para ser feito. E na Design Sprint a gente está definindo o que, que vai ser feito. Etapas são para etapas diferentes. Eu vou usar isso para visualizar o que, que eu, o que projeto em si e depois eu vou partir para a prática. Exatamente. E aí eu uso o Scrum na prática, Exatamente. digamos assim. Uhum. Poderia ser como se fosse uma sprint zero, mas ela vem um pouquinho antes da, sprint, da famosa sprint zero. Oi, tudo bom? Oi. É, eu fiquei em dúvida na hora que você estava passando um ciclozinho e tinha lá idealizar, construir e lá no final de novo aprender. O primeiro que você tem que fazer é idealizar ou você constrói? Porque, e se for o primeiro idealizar, por que você tem que idealizar primeiro para depois você construir e não construir direto? É, porque assim, teoricamente, você não consegue construir nada que você não tem algo palpável. Então você primeiro idealiza o que realmente você quer fazer e depois com essa ideia, na nossa teoria aqui, a gente começa a validar essa ideia, mas naquele círculo maior, do que as empresas fazem hoje em dia, eles têm uma ideia e começam a construir essa ideia. Se você começa a construir sem ter ideia, o final pode não ser muito feliz, né? Mas basicamente, primeiro você tem a ideia e aí você parte, se você precisa validar ou se você tem a segurança já de começar a construir ela Você tem uma padronização de como você documenta todo o processo? Ou é aleatório, de acordo com cada facilitador? É, internamente nós temos, um documento, nós, nós temos um documento que é meio que padrão. Então a gente começa pegando cada dia, é, aquela primeira etapa de planejamento ela não entra, que isso é coisa nossa mas a etapa, a, as primeiras etapas, até o que, que a gente levou, quanto tempo a gente gastou para poder fazer o protótipo, quantos usuários nós fizemos, nós fizemos o teste no final, qual foi o resultado desse teste, tudo isso é prototipado. Você pode fazer o seu padrão. Internamente, na IES, nós temos um, documento, nós temos uma, um template de apresentação que a gente tenta, tenta seguir ao máximo. É um ponto positivo que a gente não precisa ficar se preocupando com o um layout de apresentação. Né? Porque quem trabalha com a parte gráfica gosta de... Ter... Isso, isso. E a gente padroniza a comunicação interna da ES. É, pessoal, é, infelizmente eu não tenho mais tempo para perguntas, tá? Mas ele pode ficar aqui do lado para responder para quem quiser falar com ele, porque eu preciso iniciar uma outra palestra agora, tá? Muito obrigada por todo mundo por participar. Obrigado. Bom, quem quiser tirar mais dúvidas, eu estou aqui do lado. Quem quiser me adicionar lá no LinkedIn é Fernando Alves. É só procurar por aquele, pela parte demográfica lá do LinkedIn que eu devo aparecer. Ou se quiser trocar uma ideia com a gente lá na IS, yes, só aparecer que a gente toma um café lá, beleza? Obrigado, pessoal.